Fala galera, beleza? Eu sou o professor José Erlan e achei interessante, né, dar início ou melhor reiniciar um projeto que ficou lá é, ali por volta de 2016, né? Quatro, três anos atrás, onde eu postei meu último vídeo aqui no canal. Então, para dar início ou reiniciar esta ideia eu achei interessante é, começar com alguns cursos. E o primeiro dele é um curso sobre conjuntos, ou seja, trazer tudo aquilo que é importante sobre conjuntos. E por que eu iniciei conjuntos, pessoal? É, conjunto, ele traz uma ideia, né? melhor, o conjunto ele é muito importante. Quando nós estudamos funções, quando falamos... lá. Ah, trabalhamos né, na probabilidade. Então, a ideia de conjunto, ela é muito importante. E nesta aula, vamos trazer a parte introdutória, né? vamos fa falar aí como vocês estão vendo. Então, uma introdução, uma notação, anotação de conjunto, conjuntos finitos e infinitos, a representação de conjuntos, conjuntos iguais, e algumas observações que é, eu julgo importante antes de entrarmos, entrarmos aqui em subconjuntos, operações envolvendo conjuntos, que é a parte que é mais cobrada é, quando o assunto é conjunto. Tudo bem? Só que é muito importante essa aula introdutória para entendermos alguns elementos do conjunto. E o que seria conjunto, pessoal? Olha só. Conjunto, ele não possui uma definição, observe aí no nosso quadro, uma definição, porque o, o, seu, o seu conceito é né, primitivo, ele está no nosso dia a dia. A gente precisa entender apenas o, a ideia de conjunto. Imagine o um conjunto como um agrupamento de objetos, números, letras, enfim, qualquer coisa que possua uma característica parecida. Por exemplo, né? vamos colocar aqui o conjunto dos números pares. Vamos escrever aqui o conjunto dos números pares. Você deve concordar comigo que eles são formados, é, ele é formado né, pelos elementos 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. E para dar ideia de continuidade, ou seja, que esse conjunto aqui, a gente sabe que é infinito. Utilizamos as reticências, esses três pontinhos aqui, para explicar, ou seja, para dizer para quem está enxergando esse conjunto que isso aqui continua, tá bom? Então, é muito importante essa ideia é, de que quando queremos agrupar elementos com as mesmas características, utilizamos a ideia de conjuntos. E aqui estaria um exemplo de conjunto, o conjunto dos números pares. Um outro exemplo, professor, olha só. É conjunto das vogais. Né? As vogais, a gente sabe que são aquelas letras que não, não, não têm uma, uma resistência quando é falada. Então, o A, E, I, O e o U... Quando falamos, não tem uma, uma resistência, né? A nossa língua, a nossa, a nossa boca, ela não, ela não fecha, né? Os nossos lábios não fecham para falar essas palavras. Então, elas são vogais porque têm essa característica. Olha só que interessante, né? Então, as vogais, vamos colocar aqui, ó, como o V, representando esse conjunto, e entre chaves, colocamos aqui os elementos. A, o E, o I o e o I, U, U. Então, olha só que interessante. Aqui estariam o conjunto das vogais. Tá bom, pessoal? Então, é... entenda essa ideia de conjunto, porque ela vai ser muito importante a partir de agora. Tudo bem? Então, isso aqui foi apenas para entendermos a ideia de conjuntos. E vamos lá. Notações. Primeiro, pessoal, os conjuntos são indicados por letras maiúsculas, tá ok? No exemplo anterior, você viu que eu utilizei para o conjunto de números pares o P maiúsculo, não é isso? É, para as vogais, utilizamos o V maiúsculo. E isso aqui é para separar o elemento do conjunto. Então, V, é, se a gente quisesse, por exemplo, representar é, o alfabeto né, completo, poderíamos aqui representar pela letra A maiúscula e dentro dessa dentro das chaves, colocamos aqui os seus elementos. Então, para diferenciar o conjunto A do elemento A, que faz parte do nosso alfabeto, então é, precisamos diferenciar por essa, é, por, essa, por essa representação. Então, o conjunto representamos por letra maiúscula e o elemento, né, os elementos, se formos utilizar letras aqui, se a gente precisar é, utilizar letras, então a, as letras seriam na sua forma minúscula, tudo bem? É apenas para diferenciar o conjunto dos seus elementos. Beleza, então aqui é você já entendeu que seria o conjunto do, da, da, das letras né, do nosso alfabeto. Vou escrever aqui apenas para entender a diferença do, da letra maiúscula e da letra minúscula. Bom, o fato de um elemento, agora aqui entra um detalhe muito importante que é muita... É, muita gente cai é, na relação de pertinência. Isso aí você vai ver mais à frente. Existe uma pegadinha quando a gente está relacionando elemento com conjunto e conjunto com conjunto. Então, é para diferenciar, ou seja, para relacionar um elemento com um conjunto, coloque em semente, elemento com conjunto, utilizamos o símbolo de pertence, que é esse aqui arredondado, pessoal. Então, quando um elemento... É, faz parte de um conjunto, dizemos que esse elemento pertence a este conjunto. Então, por exemplo, o conjunto das vogais, certo? A gente já viu, ele é formado pelas letras A, e, I, O e U, certo? Então, quando eu digo que o E pertence a V, ou o I pertence a V, escrevemos da seguinte maneira. I, que é o elemento, pertence, o ezinho arredondado, ao conjunto V. Então, é, é muito importante que você entenda essa diferença. Conjunto, ou melhor, elemento com conjunto, utilizamos a relação de pertinência, o símbolo de pertence. Quando um elemento não pertence a um conjunto, por exemplo, o B, que é uma consoante, ele não faz parte das vogais. Então, o B, a letra B, ele não pertence, né? ela não pertence ao conjunto das vogais. Vogais. Então, utilizamos aqui o E, o mesmo E arredondado, só que com risco aqui e na diagonal. E essa ideia nos diz o seguinte, que B ele não faz parte de V do conjunto das vogais. Tudo bem? Então, isso aqui é muito importante que saibamos, porque quando relacionamos um elemento com um conjunto, aí sim utilizamos o símbolo de pertence e não pertence, dependendo da relação, tá ok? Bom, agora pessoal, vamos falar um pouco sobre conjunto finito e conjunto infinito. A ideia já é, já traz um pouco, né? Não é tão tão difícil assim entender. Conjunto finito é aquele conjunto que tem uma quantidade limitada de elementos. Por exemplo, aqui é o conjunto A ele é formado pelos elementos 0, 1 e 2. Então, ele tem um fim, né? A gente não utilizou aqui as reticências. É... E por isso, como começa com a chave, termina com a chave e não tem aqui as reticências, isso indica que esse elemento é finito, ele possui uma quantidade é, limitada de elementos. Na realidade, aqui, apenas três elementos, certo? Agora, observe aqui o conjunto B. O conjunto B ele diz o seguinte, ele é formado pelos números naturais, onde esses números são maiores que 10. Olha só, se formos escrever aqui os seus elementos, B seria formado por maiores que 10, então 11, 12, não é isso, 13, 14. Vamos falar um pouco mais sobre o conjunto dos números naturais mais à frente, tudo bem? 15 e assim sucessivamente. Então, utilizamos aqui os pontos, as reticências, para indicar que isso aqui continua. Tudo bem, pessoal? Então, observe que isso aqui é um conjunto infinito, ou seja, é um conjunto que não tem fim, possui uma quantidade ilimitada de elementos, tá ok? Então, essa ideia de infinitude é muito importante também é, entendermos, o matemático George é, Cantor, que foi um alemão ele trabalhou bem, não faz muito tempo, essa ideia de infinitude, né? Deixa aí a pergunta, é possível ter infinitos maiores que outros infinitos? Por exemplo, o conjunto dos números naturais é maior ou menor do que o conjunto dos números reais? Então, é, essa pergunta, essa, essa ideia, é, intrigou o, os matemáticos por muito tempo né? E o George Cantor, ele traz um pouco, ele clareia um pouco a ideia de, dessa, dessa infinitude, né? que a gente chama aí de é, quando a gente precisa enumerar os elementos, a ideia de cardinalidade, a potência de um conjunto. Claro que é, não vai ser cobrado é, na, nas provas, mas é importante vocês entenderem bem essa ideia de se é possível né? ter infinitos maiores que outros infinitos, já que isso... A infinitude traz a ideia que nunca acaba. Então, como é que um conjunto que tem infinitos elementos é maior do que outro conjunto que também existe ou que possui infinitos elementos? Isso aqui é apenas uma pergunta para você pesquisar é, um pouco mais sobre conjuntos. Tudo bem? Isso aqui é um complemento, pessoal. Vamos lá. Bom, eu trouxe aqui uns exemplos. né? Nada melhor que exemplos para entendermos bem a ideia de conjuntos. E esse, esses exemplos aqui que eu trouxe para você é, eu achei interessante, eu escolhi um, cada um a dedo, por quê? Porque eles trazem muitas dúvidas, né? Muita gente tem dúvida é, quando utilizamos a relação de pertinência. E olha só, é, o primeiro, melhor, eu gostaria de chamar a sua atenção, observe aqui, pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês, na ideia, quando a gente fala de pertinência, é, vocês precisam entender que quando um elemento, um elemento ele só pertence, tá? ele só pertence a um conjunto quando? Quando você está vendo ele ali. Observe o conjunto M aqui. Está vendo os elementos do conjunto M? 0, 1, 2, 3 e 5. Todos esses elementos que estão entre chaves são os elementos de M. Então, quando é perguntada para você se tal elemento pertence ao conjunto M, olha só, pertence ao conjunto M, entenda como é, o que você está vendo ali entre chaves, é o que você está vendo, tá ok? Então, se tiver alguma coisa diferente do que está ali dentro, então você tem que ficar ligado, acenda os faróis, porque é, a ideia de, de, de pertinência se dá exatamente no que está aqui dentro, Presta atenção a isso, chama atenção novamente. Observe que está dentro do conjunto, entre chaves, tá ok, pessoal? Então, por exemplo, na letra A, 1 um pertence a M, observe aqui, ó, observe que 1 um, sim está dentro de M. 1, um, ele faz parte, ele é elemento de M. Então, essa ideia aqui, é a gente pode dizer que é verdade, ou seja, estaria correta esta questão, tudo bem? Então, essa questão aqui está certa. Vamos para a próxima aqui, ó. É... O conjunto, perceba que está entre chaves, aqui a gente tem um novo conjunto, ele pertence a B? Olha só, observe que o conjunto 1 ele não está dentro de B. É, pessoal, uma observação bem importante também é que, Existe, tem a possibilidade de um conjunto ser um elemento de um outro conjunto. Quando isso acontece, um conjunto é elemento de um outro conjunto, utilizamos a ideia de pertinência. Muita gente utiliza o símbolo de contém, que a gente vai ver um pouco mais à frente. O símbolo de contém é quando relacionamos um conjunto com um outro conjunto. Então, que não é o nosso caso aqui. Né? E o pessoal confunde muito isso aqui, por quê? Porque existe o conhecido conjunto das partes. O que seria o conjunto das partes? Seriam os conjuntos formados pelos elementos de um determinado conjunto. isso aí a gente vai ver mais à frente. Então, veja que existem conjuntos que conseguimos, ou melhor, subconjuntos que conseguimos formar com os elementos de um conjunto. Aí, a ideia é um pouco diferente. Mas, calma, a gente vai trabalhar um pouco mais à frente. Eu só quero que você entenda que para ser elemento de um conjunto, e um conjunto pode ser elemento de um outro conjunto, ele precisa estar entre as chaves e a gente enxergar ele dentro das chaves. Tá okay? Como no exemplo aqui B, ó. Um, um elemento de, de B, o 3 entre chaves, ou seja, esse conjunto aqui é um elemento de B, o 7 e 8 entre chaves também é um elemento de B. Então, 1, um, 3 entre chaves e 7 e 8 entre chaves são elementos de B. Observe aqui na letra B. Um entre chaves pertence a B? Observe que não. Um sem chaves, o elemento 1 um aqui sim pertence. Então aqui estaria o que, pessoal? Errado. Tá ok? Essa alternativa aqui estaria errada. Vamos para a próxima. Três entre chaves pertence a B? Pertence. Porque a gente está enxergando ele aqui. Ó. Ele é um elemento de B. Então aqui, né, respondendo já o que está sendo pedido, a alternativa aqui estaria. Correta. Vamos para a letra D. 2 entre chaves pertence a A. Olha só, outra pegadinha aqui. Ó. O 2 entre chaves eles não, não está aqui, a gente não está enxergando ele. Então, ele não é um elemento de A, ele é um subconjunto de A. Ele faz parte do conjunto das partes formado pelos elementos de A. É um assunto que a gente vai ver mais à frente. Então, aqui o 2 entre chaves né, não pertence a A. Então, aqui estaria o quê? Estaria errada a alternativa. Tá ok, pessoal? Vamos lá. Olha aqui, ó. É um outro detalhe importante: 7 e 8, ele pertence a B? Olha só. O 7 e 8 entre chaves está entre aqui entre outras chaves. Então, a gente tem aqui um conjunto que não está dentro de B. Na verdade, ele estaria dentro do conjunto das partes de B, que a gente vai ver mais à frente. Observe que. 7 e 8 entre chaves, sim, pertence... Então, vamos colocar aqui, ó, o 7 e 8 entre chaves pertence a B. Porém, o 7 e 8 entre chaves, dentro de outras chaves, não pertence a B. Então, essa alternativa aqui estaria errada. Então, eu chamo a atenção novamente de você para... É, o que você está enxergando aqui é que seria o elemento de B. Então, enxergue o que está dentro das chaves para falar da relação de pertinência. Tudo bem, pessoal? Então, vamos continuar aqui a nossa aula. Bom, como é que eu represento um conjunto? Pessoal, representação. A gente pode representar um conjunto de três maneiras. Enumerando seus elementos... Com essa ideia de o que enumerando, né? Enumerando é listar os elementos. Então, por exemplo, o conjunto dos números pares, que já é, trouxemos aqui como exemplo, o conjunto dos números pares seria formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e assim sucessivamente. Observe que o conjunto dos números pares foram, os elementos foram enumerados, foram listados entre chaves. Tudo bem? Isso aqui é a forma mais é, simples de representar um conjunto. Ou descrevendo uma propriedade característica. Ué, como assim, pessoal? Como, é, o que seria uma característica, né? Uma propriedade característica. É escrever exatamente o que forma ou qual é a característica né, dos elementos que formam o, o conjunto. Por exemplo, o conjunto dos números pares. É, eu poderia escrever assim: ó, esse mesmo conjunto aqui, P, ele é igual a x, aos elementos, a números x, que eu vou dizer aqui que pertence ao conjunto dos números naturais, tal que esses números, é, esse x é par. Tá ok? Então aqui, ó, eu coloquei a característica dos números naturais. Os números naturais são formados pelos números 0, 1, 2, enfim, né? e assim continua. É, porém, para escrever o conjunto dos números pares aqui, eu coloquei aqui a sua característica, quem são os elementos desse conjunto, tá ok? Então, essa forma aqui é uma forma é, descritiva de uma propriedade do conjunto. E a terceira e última, tá ok? Seria o conjunto, ou melhor, o diagrama de vem Euler. Que representação é essa, pessoal? É a representação mais utilizada quando a ideia, quando o assunto é conjunto. Por quê? Olha só, conjunto, ele, a gente pode representar os elementos de conjunto dentro é, de uma região fechada, tá ok? E os elementos podemos colocar dentro dessa região, os elementos que fazem parte desse conjunto. Então, por exemplo, o conjunto dos números pares. Conjunto dos números pares, vamos colocar aqui a letra que representa esse conjunto, que está nessa região fechada, é formado por quem? É formado pelos números 0, 2, 4, 6 e assim continua. Então, todos os elementos do conjunto dos números pares estariam dentro dessa região fechada. Isso também é, não quer dizer que não... Podemos colocar aqui, né, nessa região externa aqui, se aparecer, por exemplo, o número 1, o número 2, o número 3, isso quer dizer o seguinte, número 2 não, né? o número 3, o número 5, 7, enfim, os números que não são pares, eles ficam na região externa dessa é, região aqui fechada. Tá ok, pessoal? Então, 1, 3, 5 e 7 são números ímpares, então, por isso, eles não estão dentro dessa região fechada, porque aqui dentro é apenas... O conjunto ou os elementos pares, os números pares. Tranquilo? Então, essa é a ideia do, da representação. É importante a gente entender essa, essa representação, né, pessoal? E para continuar, vamos falar agora dos conjuntos iguais. E o que seria o conjuntos iguais, pessoal? Olha só: conjuntos iguais é, são dois ou mais conjuntos. A gente colocou aqui a definição formal, né? É, dois conjuntos A e B são iguais quando, quando para todo x, x pertence a A se e somente se x pertence a B. Não é nada isso, né? Isso aqui quer dizer o seguinte, ó, se x pertence a A, então x pertence a B. E se x pertence a B, então x pertence a A. Então, é muito importante a gente ler essa definição formal, é... Até para a gente saber interpretar o que está sendo dito aqui, o que está sendo definido. Pessoal, em nenhum momento é, essa definição trouxe é, a ideia né, de, de quantidade. Tampouco trouxe a ideia de organização. Como, como assim, pessoal? É, organização, né? Quando digo organização, eu estou falando ali da ordem, da ordem dos elementos. Então, por exemplo, o conjunto A... Observe aqui o conjunto A, se eu só mudar aqui, conjunto A, e o conjunto B, observe que eles possuem os mesmos elementos. 1 um pertence a A e pertence a B. E se a gente iniciasse com B, 1 um pertence a B, e pertence a A. Então, por isso a ideia de se si e somente se. Si. Se um pertence a A, então um pertence a B. Se um pertence a B, então um pertence a A. Eu já estou falando isso porque podemos enxergar que A e B são iguais. E por quê? Pela definição, para todo elemento de A, esse elemento pertence a B e vice-versa. Então, independente da ordem, observe que os elementos são iguais. Então, eu posso afirmar pela definição que A é igual a a B. Agora, vamos para C. Observe que o 1 pertence a C, pertence, o 3 também pertence a C e a A e B também pertencem, porém, o 5 e o 7 não pertencem a nem a B nem a A. Então, o C ele não é igual a A e B, tudo bem? Vamos agora para o elemento D, né? ou melhor, o conjunto D. O conjunto D ele é formado pelos elementos 1, 2 3 e 4. Agora, né, muita gente se confunde, por isso que eu trouxe é, esse elemento aqui, esse esse conjunto, porque o conjunto B ele ele tem aqui, ele possui três elementos com o mesmo valor, um ou três elementos com o mesmo valor, né, ou iguais, seria o 2 e três elementos aqui também iguais a 4. Então, é, pela definição Observe que, pela definição, isso aí não tem problema algum, porque a definição nos diz o seguinte, que qualquer elemento que está em um conjunto se pertencer a outro, então, esses conjuntos são iguais, independente da quantidade ou da ordem. Então, A é igual a B, que também é igual a D. Isso tudo é diferente de C, tá ok? Então, fique ligado com essa ideia. Bom, continuando aqui, eu vou trazer para vocês agora algumas observações importantíssimas. Eu deixei para o final da aula, né? porque é, eu considero bem importante, interessante, e a gente não pode deixar de lado essas observações. A primeira observação que eu trago, que eu trago aqui para vocês é a seguinte. Pessoal, quando um conjunto não possui elementos... Chamamos de conjunto vazio. Então, quando ele não tem elementos, esse conjunto é chamado de conjunto vazio. E qual seria a representação de um conjunto vazio? Podemos representar um conjunto vazio. Sei lá, vamos pegar aqui o conjunto A. Ele é vazio. E para representar esse conjunto, para dizer que o conjunto A é vazio, utilizamos aqui duas chavezinhas sem nenhum elemento vazio. Dentro, entre as chaves. Então, isso aqui é uma representação do conjunto vazio. Uma outra representação, a gente poderia dizer que A é vazio da seguinte maneira também. Um zero com o um risco aqui na diagonal. Então, essa representação aqui também é do conjunto vazio. Tudo bem? Agora, detalhe importantíssimo. Preste atenção que o conjunto A, se eu digo conjunto A é vazio, ele não poderia ser escrito assim, ó entre chaves e um conjunto e o símbolo do conjunto vazio entre chaves. Porque isso aqui, pessoal, não é um conjunto vazio. Ele tem um elemento dentro que é formado por um outro conjunto, conjunto vazio dentro de um outro conjunto, e isso aqui nos dá a ideia de conjunto o quê? Unitário. Esse exemplo que eu coloquei aqui, ele não seria um conjunto vazio, e sim um conjunto unitário porque possui um elemento, tá ok? Isso aqui despenca em prova e muita gente erra esse pequeno, grande detalhe. Então, coloque isso em mente. Esse conjunto aqui, ele não representa, né? essa representação aqui não, não diz né, que o conjunto é vazio, e sim, conjunto é Unitário. Então, o conjunto unitário, como o nome já diz, né, ele apresenta apenas um elemento. Por exemplo, o conjunto dos números primos par. Né? Ou seja, o conjunto dos, dos elementos né, que, que fazem parte dos números primos e são pares. Quem seria esse conjunto? Olha, o conjunto dos números primos que são pares seria apenas o número 2, porque 2 é o único primo que é par. Então, é um conjunto unitário tem apenas um elemento. Tranquilo, pessoal? Essa ideia, tá? Coloque-se em mente. Não se esqueça desse detalhe do conjunto vazio, pois ele despenca em prova e isso aí é, faz muita gente errar. Tranquilo? Vamos lá. Conjunto universo. Entenda conjunto universo como o conjunto que possui todos os elementos com o que você está trabalhando. É, imagine que você vai resolver uma equação, Vou tá, trazer um exemplo aqui. x² menos 1 é igual a zero. E lá no problema diz o seguinte, ó, u é igual a n. Olha só, o universo, ou seja, o conjunto de números que você está trabalhando, são, né, esses elementos são os naturais, esses números são os naturais. Então, quando você vai resolver essa equação, é, se você já aprendeu, se você lembra de resolver a equação do segundo grau, a gente vai trabalhar isso mais à frente. Isso aqui, pessoal, é, vai dar uma solução, conjunto-solução. Perceba que a, o conjunto-solução é um tipo de conjunto. Ele é formado pelos números 1, tá? quando você vai resolver aqui, menos 1 e 1. Só que isso aqui, se a gente considerasse... O conjunto dos reais, ou seja, se o universo considerado fosse os reais. Porém, no problema já foi dito que o universo considerado são os naturais. E o menos um, ele não faz parte dos naturais. Então, a solução desse problema aqui seria quem? Seria apenas o número um. Então, a solução é um conjunto unitário. Pessoal, isso é importantíssimo, é por isso que é importante falar do conjunto universo, porque dependendo do que a questão está trazendo para você, tá? é, a solução pode mudar, o conjunto solução pode mudar. Beleza? E a última observação, eu já adiantei para você aqui na aula, é que um conjunto pode sonar... Um elemento de outro conjunto, como falamos no exemplo é, no, no meio da nossa aula. Então, ó, 8 e 9, que é um conjunto, ele agora, nessa, nesse exemplo aqui, ele é um elemento do conjunto A, tá ok? Então, quando a gente enxerga ele aqui entre as chaves do conjunto A, então, quer dizer que ele faz parte do conjunto A, ele é um elemento do conjunto A. Tá bom, pessoal? Então, eu espero aqui que vocês tenham entendido, tá? É... Essa aula é uma aula introdutória para conhecer alguns, algumas, alguns elementos considerados importantes é, dos conjuntos, da ideia de conjuntos, tá ok? Então, eu espero que vocês tenham entendido. Aproveita aí para curtir o vídeo, é, para se inscrever também no canal para acompanhar as próximas aulas que iremos postar aqui. Tudo bem? Um grande abraço e... Até mais, valeu!